A gente já falou por aqui sobre o Morning Call, que é aquele famoso giro de notícias e atualizações que acontece no início do dia do investidor. Agora, você sabe o que é o fechamento de mercado e para que serve? Não? Pois eu vou te explicar. Primeiro, é importante entender o funcionamento da Bolsa de Valores. O período em que as ações e outros ativos são negociados é chamado de pregão. Já o encerramento das atividades é chamado de fechamento de mercado. Durante os 5 minutos finais ainda acontece o leilão de fechamento, ou call de fechamento, que define as últimas negociações daquele dia. Da mesma forma em que o morning call reúne as principais expectativas para o dia que começa, existe um formato parecido para o fechamento de mercado. Nele, especialistas se reúnem depois do encerramento do pregão para falar sobre tudo que rolou nas últimas horas e o impacto disso nos investimentos. É nesse momento que o investidor consegue entender o que está mais aquecido no mercado mundial, as ações mais interessantes da B3, as movimentações do câmbio, dos juros e muito mais. Ou seja, dá para começar o dia com o morning call e terminar com o fechamento de mercado. Resumindo, você não tem mais desculpas para não se manter informado. Aproveite para deixar aquele like especial nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos conteúdos. Um beijo e até mais!